Tá ouvindo helicóptero? Se não tá ouvindo agora, vai ouvir daqui a pouco. Estamos aqui no meio da cidade onde acontecem aqueles jogos esportivos que acontecem a cada quatro anos e começaram na Grécia. O pessoal de marketing não gosta que fale o nome e eu também não suporto clickbait, então o nome desse vídeo não vai ter nenhuma das palavras-chave. Porque eu não gosto, mas é necessário falar sobre essa parada, tocha, passando tudo quanto é canto, o pessoal jogando água, tem gente falando que é besteira fazer isso, de certa forma é. E eu queria dar uma opinião sobre essa parada. O grande problema, ao meu ver, porque o resto você já ouviu em outros lugares, o grande problema, ao meu ver, é que a gente está precisando questionar o pão e circo. Futebol, é, Olimpíadas... São coisas que existem para quê? Está sendo para políticos terem oportunidade, principalmente no Brasil, mas em outros países também. Talvez tenha países piores do que o Brasil, não investiguei. Mas está servindo para políticos e empresas lucrarem muito, sem dar grandes retornos, às vezes retorno nenhum, para a população em geral, para você, consumidor, você que está indo lá comprar os ingressos, você que está pagando seus impostos, e você que espera um mundo melhor para os seus filhos, para os seus netos, ou para você mesmo, para você mesma. E isso não está acontecendo. É culpa do Comitê Olímpico Internacional? É culpa da FIFA? Da FIFA parece que é, né? pelos jornais aí. É culpa dos jogos? Ah, esporte é uma besteira... Ah, não vou ver esporte mais é culpa dos atletas cara eu acho que é uma culpa compartilhada que a gente precisa abraçar tudo bem a maior culpa não dá pra gente responsabilizar a população que é um erro comum todo mundo fala assim o povo tem o um governo que merece meu amigo minha amiga o povo no brasil são 200 milhões de pessoas como é que você faz 200 milhões de pessoas chegarem a um acordo não faz você não tem organização, não tem uma centralização. O que tem é as pessoas fazendo o que eu estou fazendo aqui, estou dando uma opinião, vai ter outra pessoa lá que vai falar se assim, você é um idiota de dar sua opinião, tem que fazer ditadura militar. O outro vai falar assim, ah, tem que esperar os alienígenas chegarem. E o outro vai falar uma coisa que não seja besteira, vai colocar uma coisa realmente mostrando que eu estou errado. O que a gente pode fazer enquanto pessoas, cidadãos, é conversar uns com os outros e falar assim, cara, vamos votar melhor, vamos estudar melhor política, vamos estudar, pensar em formas alternativas para esse sistema político-econômico funcionarem, vamos pensar na cultura, vamos ler um pouco mais, vamos escrever mais, até nós, todo mundo escreve livro. Então, a gente tem o povo que não dá, o povo vai crescendo aos pouquinhos. Então, assim, tem uma galera lá que joga água na tocha, é uma meia dúzia lá que pode ser alguns milhões, não sei quantos. Estão certos? Estão errados? Não sei. Eu sei que meu notebook vai tostar aqui no sol. Vou tirar. É uma forma pacífica, pelo menos, de protestar. Eu não queria esse treco aqui. Também tem um vacilo grande dessas autoridades que vão e colocam a tocha para passar por lugares que, obviamente, as pessoas não vão gostar. Tudo bem que também é... Ah, se passar só pela orla... Uh, vão falar que é um, um evento elitista é uma situação complicada é uma sinuca de bico então paciência, não, não, não, talvez não tiver solução mesmo não tem que fazer vai fazer faz mas eu acho que as organizações que administram esses eventos precisam tomar uma atitude porque elas sim têm um certo interesse em manter a marca do jeito que está Daqui a 8, 10 Olimpíadas, ninguém quer mais Jogos Olímpicos. Daqui a 8, 10 Fifas, como é que chama? Copas do Mundo, ninguém quer mais. Ou vai se tornar inviável, daqui a pouco as pessoas perdem o gosto. Parece impossível, mas acontece, porque chega um ponto que não dá, que é tanta é, falta de respeito com a população, que o pessoal começa a realmente negar. É muito fácil a gente flexibilizar a nossa razão quando a gente não tem emoção envolvida. Eu mesmo adoro Jogos Olímpicos e estou fazendo força para não ceder a um encanto da, dessas competições, das que eu gosto, pelo menos. Eu decidi não ir. Decidi mesmo não ir, não gastar meu dinheiro, fazer outras coisas, se bem que eu estou pensando em ir nas casas temáticas dos países. Então, é um momento difícil da nossa civilização que a gente tem que revisar todas as coisas. Uma delas é a forma de fazer eventos pão e circo que não podem mais ser predominantemente pão-circo. Eu acho que um comitê olímpico da vida tem que começar a pensar seriamente em impor ao governo e impor uma comunicação com a população. Ele mesmo, o comitê olímpico, pode tomar essa iniciativa de pesquisar, antes de pesquisar com os políticos, de ver com a população, não sei, caminhos têm que ser procurados. O que não dá é para ficar do jeito que está, que o governo faz o que quer para fazer o espetáculo, as empresas fazem o que querem fazer o espetáculo, Podiam pelo menos ter, já que estão dando tanto dinheiro para a construtora, podiam ter dado dinheiro para a empresa de meio ambiente também, né? E limpar direito as coisas que estão sujas, fazer alguma coisa um, uma alguma coisa decente em termos de saneamento urbano. Mas tudo bem, já foi. Esse abuso que tem, não pode, não é problema meu. É problema seu, sim, como ter Comitê Olímpico Internacional. É um problema seu, você vai ter que assumir esse problema, porque o governo não vai. E o sistema político está em colapso. Então alguém tem que... Defender a marca dos Jogos Olímpicos Você vê nas propagandas, você praticamente não vê a ideia de união das nações Da superação humana, de pessoas corredores de várias nacionalidades Correndo não uns contra os outros, mas correndo contra os limites da, da capacidade humana Que é uma coisa tão legal, você vê umas coisinhas de favela Que dá para também, é ruim, é uma romantização da favela vê os piores ainda que é só atleta virando bicho na floresta Espírito olímpico quase nenhum propaganda quase nenhuma só vou colocar até o link para ela na propaganda da dos Jogos Paralímpicos que tá foda de linda aquela tá legal enfim tinha que fazer um vídeo sobre esse sobre o evento tá aí o vídeo espero que seja útil para alguém eu acho um saco ficar pedindo para dar like para dislike para compartilhar mas você sabe que você quer fazer ou não do vídeo. Comentário, eu adoro. Pração. Tchau, tchau. Um dia tem que fazer um vídeo sobre você é o que você tuita, falando sobre a diferença de quem do comportamento online ou offline